Muito bom dia meus queridos, é um The Hot Nautical começando pra vocês, o terceiro dia da viagem Estamos indo para Queenstown e eu vou ver neve pela primeira vez Cara, eu acho que vocês vão dar muita risada das minhas reações, porque como eu nunca vi neve Pra mim é uma coisa totalmente nova Então, <risos> cara, eu tenho certeza que eu vou fazer, mano, anjinho de neve Vou tacar bola de neve em todo mundo Vai ser ótimo É, todo mundo tipo a Paula Vai ser ótimo isso é ótimo. Então, se você está curtindo os vídeos dessa trip, fica comigo em mais um e check it out. Essa Arneutina é a mais de todas. É mais legal de todas. Os caras fizeram um vídeo de Hollywood para poder falar sobre as safety instructions. Just lever. Não, não, there. No, A combo So a safety video i want to at least do something that's finally going to win me an award how about romance i, know, I, know, I, know. I came to tell you that Cara, eu tô fazendo um filme pra falar dos bagulhos de segurança, cara E aí quando a gente entrou A aeromoça complementou a gente em português E em todas as línguas que estavam no voo a gente, gente, eu queria dizer que A gente achou a mãe do calminho hoje Não dá, não dá Essa piada nunca vai ficar batida Chegamos em Queenstown, que lugar animal, eu nunca vi neve na vida, eu tô ficando louco, eu tô louco, eu tô louco! Essa semana é meu aniversário, né, então eu e a Paula a gente decidiu pegar um quarto que a gente não poderia pagar se a gente não fosse de um aniversário. Ou se a gente tivesse juntado dinheiro por muito tempo. Então nós estamos no Hilton, olha esse lugar que eu tô. Eu tô sentindo tão chique, eu saí do táxi e o cara veio pegar minha mala. Me chamando de senhor e eu com esta cara e esta roupa de moleque. Quero só ver o quarto. Vamos é. entrar. E esse aqui sou eu, chique. Ó, oh, na capinha do Bibiette. <risos> Meu Deus do céu. Pobre não é desgraça, né? Pobre não pode ver uma promoção. Quer achar que é chique? Quer achar que é chique? Olha essa cama, moleque do céu. Eu nunca mais vou ficar em backpacker. Olha isso, depois de comer tanta lata de atum, gente. A gente só de um dia. Um dia na minha vida eu queria fingir que eu sou rico. Curtam isso comigo, por favor. E me deem parabéns, por favor, que é meu aniversário também. Olha a paz. Estou excitada é Nesse lugar. Olha a vista da minha janela. Agora vamos fazer aquilo que você precisa fazer quando você chegar. Olha esse quarto. Olha esse quarto. É? <risos> ah, moleque. Não quero mais fogo no meu quarto. Plá. É? <risos> A gente parou pra almoçar aqui e como a gente ficou no Hilton, <risos> a gente esqueceu de um pequeno, pequeno detalhe. De que a gente precisa comer, né? E não tem nada. Aqui, a não ser os restaurantes do hotel. Se então, você imagina que um quarto custa 300 dólares a noite, você pensa quanto custa o almoço, né? <risos> tá, meu aniversário. Foda -se, foda -se, foda -se. Vou ficar com dívida depois, não vou conseguir pagar aluguel. Vou ficar devendo pra galera. Essa é a vida aqui. Deus dá. A que eu olhar a área da piscina aqui do hotel. Olha isso. Cara, eu queria passar todos os dias da minha vida aqui, eu queria nunca mais ir embora daqui, eu queria ficar no YouTube pra sempre. <risos> A gente tava dando uma volta pelo hotel, né, e... Voltando pro quarto, que tem uma piscina aquecida aqui, como eu já mostrei pra vocês agora há pouco. Falei, ah, vamos pra piscina e tal, né? Cheguei aqui no quarto e eles perguntaram no, no, na recepção se era meu aniversário, se era alguma coisa, dado especial. Aí falei assim, meu aniversário, eu e a Paula também, a gente tá dois anos juntos e tal. E aí a gente chegou no quarto e olha só. Ah, velhos! Mandaram um vinho pra gente, cara. Olha isso, mandaram um guinho pra <risos> gente. É, a gente não tá acostumado a ser chique. A gente não está acostumado a ser chique desse jeito. E ainda tem uma cartinha do Hilton, olha só. Ó, with compliments. Gente, a gente um. E é aqui dentro escrito uma cartinha pra mim mesmo. Gente, eu nunca fui tão chique na minha vida. Eu tô tão tô, feliz. Tô, tô, tô, tô, cara, frio. tem macaroons. Tem até macaroons, cara. Olha. Olha Ai, os macaroons. Muito fofinho. Olha isso. Cara, depois de tanto tempo comendo um atum, a gente não acostuma mais com essas Parabéns. coisas, né? Obrigado. Não come ainda, eu vou tirar foto. <risos> Chegou o momento da gente ir embora do Hilton e eu tô muito chateado porque agora a gente vai voltar a ficar pobre. Porque a gente vai voltar pro, pro hostel, né? Então, bom, foi muito bom passar um dia de rico aqui. Foi muito legal. O que foi? 17 dólares. Eu paguei 17 dólares num creme brulee. ontem. Eu não sei por que caralhos eu fiz isso. Por que caralhos? Mas eu fiz... Foi tava muito gostoso. Tava tá muito gostoso. Isso é verdade, né? Tava tá muito bom, né? Não, Muito bom. Então, vamos conhecer a cidade agora e ver... Vamos fazer a estação de ski hoje. Tô começando mais um dia aqui em Queenstown, agora a gente vai realmente conhecer a cidade, a gente alugou mais um carro aqui na Go Rentals